Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa fantasia hot dog. Essa fantasia aqui, olha só que linda que é essa fantasia. E é fácil e rapidinha de fazer. Vocês vão amar. Bora lá fazer a nossa peça, então? Bora fazer a nossa fantasia hot dog, então? Então, vem comigo. É rapidinho, é facinho de fazer. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho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 meu povo, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso primeiro vídeo desse ano 2023. Quero desejar para vocês um feliz ano novo aí, que esse ano seja um ano de bênção, um ano de realizações. Hoje nós vamos fazer, então, o nosso primeiro vídeo de 2023. Bora lá! Vamos aos materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Nós vamos fazer a fantasia de cachorro quente. Esse molde estará na enquete do grupo temático, Tá? Então, e também estará lá no nosso site à venda, tá bom? Então, bora lá. Se você quiser entrar no grupo temático, é só entrar em contato comigo aí. Tem o telefone aí na, na, na, no nosso link, nossos links aqui embaixo. Também tem o nosso Instagram, o nosso Facebook. Entra em contato comigo que eu te explico como que funciona, tá? Então, bora lá. Vamos usar dois velcros, tá? E os nossos moldes. Aqui... Nós vamos usar o Velboa, tá? Por que o Velboa? Porque ele é mais fininho, tá? E ele fica bonitinho, não fica tão quente. Mas, se você quiser tá usando Tricoline aqui, gente, ou cetinho Setinho... é meio, meio chatinho pra costurar, né? Mas, se você quiser tá usando esses tecidos mais finos, né? Especialmente para o verão, já que é uma fantasia de carnaval, né? A gente vai usar agora no verão. Então, você pode tá usando... Se você tiver os tons certinho, né? Você pode estar tá usando o tricoline, o, o cetim, tá bom? Aqui eu, eu tô usando velboa, tá bom? Então, bora lá. Se você quiser tá fazendo de feltro também dá. Eu não gosto muito, né? Fica uma coisa muito grosseira para uma roupa de pet, né? Fica uma coisa grosseira para roupa de pet. Feltro é muito bom, para fazer artesanatos, né, mas para fazer uma roupa para o pet, eu acho que incomoda no pelo, incomoda na pele do pet, acaba incomodando ele, dando alergia, não acho legal, o feltro é um tecido que ele não é tecido, né, é um, um tecido não tecido, então não, a, não acho que seja adequado, tá encostando o feltro na pele do pet, já que é os nossos bebês, né, tem muitos aí que tem alergia, então eu não gosto, tá? Mas, fica a critério de cada um, se você acha bom, se você gosta, fica a critério de cada um, tá? Aqui eu vou usar a velboa, que é um tecido fino, ele tem o charme, né, de ser peludinho, mas ele é um tecido fino, um tecido que transpira bastante, né, então, não fica muito quente, apesar de... Então a gente vai usar enchimento, né? E roupa com enchimento geralmente ele é calor. Então é uma peça, gente, para não incomodar o teu pet mesmo que você faça com tricoline. Uma peça para você usar pouco, tá? Você vai colocar nele, principalmente não coloca nele no calor quando tiver sol, pelo amor de Deus, porque senão vai ajudar muito no teu pet, né? E a gente é preocupada com isso, a gente se preocupa com a qualidade de vida, a gente se preocupa com o bem-estar né, dos nossos pets, então é uma roupa para você usar à noite, né, um fresquinho à noite para tirar foto, mas não é uma roupa para você estar tá colocando no pet para sair passear com ele à tarde, com sol quente, no calor, por favor, vamos... A ah, cuidar nesse nesse lado aí, porque é uma roupa bonitinha, engraçadinha para tirar foto, tudo, mas não é uma roupa funcional para o verão, né? Aí, se você quiser sair com ele à noite, ar-condicionado no carro, aonde tiver a festa, né? O carnaval do Pet, tiver ar-condicionado também, aí você pode pôr. Tenham esses cuidados, tá bom? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro para vocês, né? Porque acima de tudo, a gente tem que se preocupar. Com o bem-estar do pet, né? Com o conforto dele, né? Não adianta a gente fazer uma roupa aí, de qualquer jeito, e você vai colocar no pet, você vai... Ou vai vender, né? Pra alguém que vai colocar no pet e o pet vai se sentir mal. Então, essa roupa, ela é confortável, porém, ela não é adequada para sair no calor, tá bom? Então, bora lá! Você vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá? Ele é aberto aqui, eu dobrei pra ficar mais fácil, mas é duas vezes, tá? Esse aqui, duas vezes, também é aberto, eu dobrei para ficar mais fácil para mim cortar. E esse aqui, você vai cortar duas vezes aqui no Velboa. Aqui, eu tô usando o rosê, mas pode usar o marrom, tá? E o Velboa aqui, eu tô usando um amarelinho, bem clarinho, mas tu pode usar o branco também, tá? Então, duas vezes de cada cor, tá bom? E aqui, os nossos, as nossas tiras para a barriga e para o pescoço, você vai cortar quatro vezes de cada cor, tá bom? E, como eu já falei para vocês, vamos estar usando um pouco de enchimento, tá? Manta acrílica, né? E vamos usar o velcro. Bora lá, então. Vamos começar, então. Vamos pegar aqui a parte vermelha, que é, ó, o molde é assim, tá, gente? Que é a salsicha. E vamos pegar aqui... O pão, né? Vamos pegar uma das cores aqui do pão. Vou pegar já a clarinha aqui. A gente tá... Reserva uma vermelha para o outro lado. Então, aqui. Então, eu gosto de fazer pique bem no meio aqui, tá? Pra juntar certinho. Vamos pegar o amarelo aqui. O vermelho aqui. Então, a gente coloca aqui, pique com pique, e daí ele fica certinho, tá? Ó. E daqui até aqui, ó, pique com pique, daqui até aqui a gente vai passar uma costura, tá? Tá? com outro, já fizemos o pique aqui. Aqui pique com pique. Assim, ok? Reserva esse aqui, reserva esse aqui, vamos pegar o um outro. Fizemos o pique aqui também, e aqui também. Pique com pique, ajeitamos bem aqui. que cuidar, porque aqui, nesses aqui, a gente tem dois piques, tá? Tem o pique onde a gente vai colocar, ó, o que, o pique onde a gente vai colocar a nossa marcação da barriga, né? E aqui, o pique do meio. Então, é o pique do meio que a gente tem que pôr, tá? Que é esse aqui, ó. Mostarda, tá? Passar uma costura por tudo, deixar só. Vamos pegar nossa mostarda aqui e vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças, tá? Montamos aqui as duas peças, vamos fazer um pique aqui em uma parte, e vamos virar a nossa peça aqui. Assim. Agora vamos pegar um pouco de manta e vamos colocar aqui dentro para dar um alto relevo aqui. Assim, reserva. Vamos pegar os nossos filetes da barriga e do pescoço. Pintar eles, cada um, de uma cor, tá? Um. Agora, vamos virar aqui. Pegar aqui a nossa parte do pão aqui, a gente fez pique aonde que a gente vai colocar os nossos, nossos filetes. Aqui, na, no nosso molde tem aonde a gente vai colocar os filetes, tá? A gente vai colocar os filetes aqui. Fique essa parte encostando nessa aqui, tá? Ó, marrom ou rosê, aqui no meu caso, rosé com rosé, tá? para depois dar certinho, tá? Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa mostarda. Com essa parte que a gente furou pra baixo, tá? Ó, a gente vai colocar assim. A gente vai vir... Pregando ela assim, tá? Vamos começar aqui. Aqui. E a gente vai girando. Aqui, e a gente vai trazer ela pra cá. Só ela, sem ser a peça de baixo, tá? Pra não enrugar. Só ela pra não enrugar, pra cá a gente traz de volta ela pra cá aqui e a mesma coisa dele a gente vai fazendo aqui. Ela já tá segura ali, então é só é só passando aqui, ó. estamos com a nossa mostarda aqui na nossa peça, ok? Agora aqui, é só juntar uma peça com a outra. Aqui. Okay. Vamos pegar aqui. A gente vai juntar vermelho com vermelho aqui, tá? Ó. Bem certinho. Ó, aqui. Aí, a gente coloca... Um alfinete, a mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui. A gente coloca um alfinete também, tá? Ó, prendendo bem certinho, que daí não tem erro, tá? Aqui. Agora. Aqui. Agora, aqui. Aqui certinho, alfinete para segurar aqui. Coloco um alfinete, ó, em cada canto a gente arruma certinho e coloca o um alfinete, tá? E aqui, gente, aqui a gente vai... Aqui a gente vai deixar pra encher, tá? Então, aí, coloca o alfinetinho tudo, tá? Alfineta tudo aqui certinho. A gente vai costurar tudo e deixar essa parte aqui, ó, pra gente encher. Pra gente encher, virar a nossa peça e encher com a manta, tá? Vamos lá. Todo contorno tá gente, todo contorno tem que fazer: todo contorno aqui cuidando bem das das costuras, costura com costura, ó. Chegou aqui no vermelho, a gente vai até aqui. E sobe, fazendo contorno, tá? O segredo dele ficar bonitinho é os contornos, tá? Ó, mesma coisa aqui, ó. A gente vai até aqui e sobe fazendo o contorno. Tiramos os nossos alfinetes Todos eles E aqui a gente vai Fazer pique, tá? Ó, até o pontinho aqui. Mesma coisa aqui. E agora, a gente vai virar aqui a nossa peça, tá? Vamos virar a nossa peça. Agora a gente vai colocar a manta acrílica com assim, vamos colocar manta. Começamos lá para aquele lado de lá, tá? A gente vai colocar, vai passar para cá desse lado aqui, espalhar bem. A Dica que eu dou para vocês é fazer com a manta siliconada, que pouquíssima quantidade ela já dá o, o, o alto-relevo que a gente precisa, tá? Assim é bem pouquinho a manta, como vocês viram. Agora, aqui a gente vai juntar a tá? costura da costura aqui. Bom, já tá cheio. Agora, vamos encher a salsicha aqui. Também não é muita, manta, é pouca, só pra dar um relevo. E aqui, a gente também vai passar uma costura. Agora o último pãozinho. Gosto de primeiro encher os cantos, gente. Então, é uma dica boa. Primeiro, você enche os cantos que daí ele fica bem bonitinho, tá? Não coloco muito, porque já é uma fantasia quente, então, não acho legal colocar muita manta, tá? cuido bastante nesse negócio de manta, porque a manta ela é quente, né? Se não brinque com esse negócio de roupa quente, gente. Para os cachorros sofre muito, viu? Você no inverno, no verão, não coloque roupa quente nos cachorros. Então, é isso aqui. Agora, a gente vai passar um três pontos na peça toda... E já fechar essa parte aqui que a gente ficou, que a gente virou a peça, tá? Então, para esse ponto, respeitando sempre as curvaturas, tá? Agora é só colocar os nossos véus. Tá aqui, gente, ó. Nossa, fantasia De cachorro Quente, né? Hot dog Fantasia hot dog Pro carnaval Aqui Esse é um tamanho três. É uma peça fácil de fazer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 também é meu sucesso bora fazer roupinhas pet bora aproveitar aí carnaval fantasia, gente bora aproveitar aí e feliz ano novo para todos vocês espero que esse ano seja um ano de bênção para todos nós desejo né que seja um ano de bênção para todos nós espero que vocês continuem aí me seguindo né e bora aí aproveitar bora fazer esse ano um ano maravilhoso, né? Bora vender roupinhas pet aí, meus amores. Então, vamos fazer a diferença aí, né? E que se Deus é por nós, né? Quem que será contra nós? Então, se Deus tá no negócio, o negócio é garantido. Bora ter fé que esse ano será um ano de bênção para todos nós. Em nome de Jesus, né? Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!